Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Meluço, Caio Nobre galera, estamos aqui para morrer muito em Call of Duty Vanguard, versão Alpha que foi disponibilizada aí para o Playstation 5, eu baixei aqui e vou trazer esse primeiro gameplay do jogo no canal para vocês, temos disponível até o momento galera, somente batalhas de campeões em dupla, como vocês podem ver ali, ó, minha câmera tá um pouquinho só abaixo aí, mas dá para vocês enxergarem um pouquinho os nomes, mas é só essa opção que tá disponível, a gente vai jogar aqui, ver qual é, o jogo ele parece estar muito da hora, eu vou jogar no Playstation 5, como eu disse então é no controle, então não esperem muita habilidade porque vocês sabem como é que é, né mano eu sou péssimo em jogo de tiro no controle, sério mesmo, vocês vão ver como é que é o negócio aqui, então deixa o likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, sem mais delongas, vamos lá, isso daqui eu joguei um pouquinho já, pra poder experimentar ver como é que é a parada e tudo o jogo, ele nos coloca com uma outra pessoa. Ele forma duplas e a gente vai duelando com uma seleção de duplas lá, a gente tem uma lista com todas essas duplas assim que o game forma e a gente vai duelando com elas até acabar a nossa vida. A gente tem uma quantidade de vida ali que vai sendo eliminada, vai sendo eliminada à medida que a gente vai morrendo nas partidas até sobrar apenas uma dupla que vai ser a grande campeã dentro dessa lista que eles formam ali, cara. então é bem interessante, eu diria, esse modo de jogo A gente pode comprar as nossas armas, cada partida a gente consegue dinheiro A gente consegue dinheiro por matar os oponentes também Então, rapaz, vamos lá que o barato vai ser louco, ó eu Tô no nível 1, mano, então, a galera já tá no nível 15, nível 20, nível 30 Os viciados da vida aí é complicado, velho Ó, vamos lá Começamos aqui, isso aqui é um lobby antes da partida, ó, esperando os jogadores E aqui, ó, no meio, é onde a gente pode comprar as coisas, ó tem armas, tem equipamentos e muito mais. Que eu vou mostrar para vocês, ó. Entrando a batalha de campeões, amigos. Sua equipe ainda tem muitas vidas. Silva Renan, minha Se dupla. Se perder todas as vidas, acabou. Ó. A última equipe em pé vence. Temos 12 vidas. Show. Equipamentos estações de compra. Ó, aqui a gente tem. Ó, dobra a corrida tática, não. Avião espião, eu tenho 500 de grana só. Eu vou pegar uma blindagem. Avião espião, ó. Revela a posição de todos os inimigos no minimapa para os aliados. Pode ser Ah, eu vou pegar esse avião aqui já de uma vez, mano, de cara. Pra gente poder saber exatamente onde os caras estão. Nossa senhora, que atiração danada, gente. Calma, vocês estão nervosos. Então tá bom, vamos atirar também. Quem aí no chat, cara, no canal, na verdade? Eu tô falando chat, negócio de live. É, curte jogos de tiro no controle? Comentem aqui, deixem nos comentários aí quem curte mais no controle ou se vocês preferem no PC com teclado é de mouse. Campeões. Ó, começou! Com Ó, o avião espião já tá ali de olho na galera. Os cara... Ai, cacete, irmão! Ó, o cara tá bem aí, mano. Tá... Nossa! Ai, meu Deus, eu tô, eu tô stunado! Ai, caralho! Tô falando com vocês que eu sou ruim, mano É muita morte, mano É, é muita morreção aqui Morreção Beleza, simbora, ó Perdemos uma vida já Ó, os caras tão juntinho ali, mano Os caras tão camperando, mano Bande camper Bande safado, sai daí, mano Nossa senhora, já perdemos vida pra caralho Já tão com oito vidas, ó Faltam 10 segundos. Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. A gente não conseguiu tirar uma vida dos caras. Olha lá! Eles ainda... Nossa, velho! A gente não conseguiu tirar uma vida dos caras, velho. Tá bom, tá bom. Gente, ruim é assim mesmo. Simbora. Nossa aviãozinho sumiu, né? Pera aí. Acho que vai vir cara aqui, mano. Tô sentindo. Meus poderes Jedi me indicam que vai vir gente por aqui. Aí, matar, meu amigo. Tá uma volta aqui. Ah, mano. Por trás, velho. Eu não escutei, cara. Normalmente você escuta os passos do cara, né? Você viu que escutando um tiro pra tudo com telado aqui nessa porra dessa partida? Porque são várias duplas duelando, né? Em, em campos diferentes. Vocês viram, viram ali? Três vidas. Nossa, três vidas. Na partida que eu tava jogando pra poder testar o eu jogo antes 10, aqui... Antes. Toma! Pelo menos um. Carai. Apoia ah, é a arma, Eles que doido da hora. Eles roubaram suas vidas. Ih, nós só temos mais duas, mano. Se a gente morrer mais duas, já era. Tá doido. Porque teve uma outra partida que eu joguei quando eu tava testando, até que eu fui bem, mano. Pra quem, não, não, pra quem joga mal pra cacete. aí FaZe, Ezequiel. Ou o cara é muito fã do time FaZe, ou ele ela, ela, ela é do, da, do time FaZe mesmo e tá, tá debulhando nós aqui. Ah, mas ela deve ser fã mesmo do time. Tem uma outra granada Cara, um pouco como é que pode, pra... velho? Em oitavo lugar, ó Fomos massacrados Debulhados, evaporados Vamos sair aqui, vamos jogar mais uma Seis minutinhos aqui, vamos embora mais uma partidinha Atualização de lista de jogos disponível. será baixado agora Não, não faz nada agora, não, cara Eu tô jogando aqui, gravando vídeo pra galera O servidor Olha a batalha de campeões trios, liberou, mano que da hora, vamos de trio então Ó, bem no meio da... Do gameplay que eu tô gravando pra vocês Galera, eles liberaram batalha de campeões trios Ó, achou nosso trio aqui, eu dei um cortezinho No vídeo aí, ó, porque tava demorando um pouquinho A achar, agora encontrou, simbora A última equipe em pé vence Novamente a telazinha mostrando Contagem de vidas, ganhar dinheiro, comprar equipamentos Olha aí, mano A galera, ó, esperando os jogadores aqui Pra gente poder comprar os equipamentos E simbora pra essa partida deliciosa, rapaz Vamos lá, vamos lá. Vou comprar de novo avião a espião, campeões, hein? Amigos. Libera, libera aí. Show. Ah, são 18 vidas agora. 0,12. Nice. Pegue é, é um trio agora, né? Então, ele natural ele eles aumentarem a quantidade de vida. Pera aí. Cara, eu vou pegar essa metralhadora. Pegar do chão. Pode pegar dinheiro do chão, já gastei minha grana toda aqui Tá de buenas Simbora, meus amigos, fiz um cortezinho aqui Vamos lá, vamos começar esse negócio Vamos ver qual trio que a gente vai cair de prima aqui, cara Ó, Vader Ratão Essa do é cima Que, que é isso, mano? Todas as Oxi Eu Já comecei tomando balinha ali, velho Que maldade Ah, meu irmão, sério, cara? Nossa senhora. Brincadeira. Vocês viram que quando a partida começou, os caras já, já, já ficaram atirando de longe lá. E chumbando nós. Que isso, velho? Esses caras teleportam, né? Tem, tem base no negócio. Eu tô falando com você que os caras só têm profícia nessa porra. Ah, o cara que tava aqui era do inimigo, então? Cacete, viu? Você tá Toma. 10 Toma. Ele vai dar. Ele dá... Nossa senhora, mano. Tá doido. Tiraram cinco vidas nossas. Pelo menos matei um de novo aqui. Esse negócio. Oxi. Outra partida, outra equipe, outra chance. Tome. Mais um, mais um. Ah, não, não, não! Oh, tá matando um amigo ali, mano. Deixa eu matar seu amigo, velho. Dá licença, irmão. Caraca, irmão. Olha só. Beleza, vamos lá, Vamos lá, vamos lá. Você tá com menos de 15 vidas. Não me diga, não me diga, rapaz. Sério. Nossa senhora, matei um, beleza. Vai lá, amigo, amigo, mata ele, amigo. Não! Granada. Shit. Oh. Faltam 10 segundos. Beleza, fomos bem aqui, fomos bem, fomos melhor. Isso, roubem as vidas deles. Beleza, nossa senhora. Agora o nosso time deu uma arregaçada aqui, hein, mano? Quem foi o cara nosso que matou esse tanto? <risos> show de bola, show de bola. Estamos tá, desenvolvendo melhor aqui. É assim que começa, não é? É assim que começa, dando tiro assim de longe? Poder pegar o povo, seus pilantra. Ali, ó, passou o cara ali, ó. Passou o cara ali, ó. Meu irmão, sério, eu tava mirando Eu t... fiquei atirando ali, ó Fiquei atirando ali no pré-fire ali, ó, bonitinho Esperando o cara aparecer E nenhuma bala pegou, velho uhum. Eita, caralho Que pariu mano Os cara é muito camper, velho Os cara é muito camper, mano tá lá Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Nossa, pegou no barril. Eles roubaram suas vidas. É, eu não fiz nada, só, só o time mesmo que fez. Que eu sou ruim com borra. Vamos lá, qual que é a próxima. O próximo trio, né? Falar a próxima dupla. Rodada de compra. Simbora, assento. simbora, simbora. Vou pegar ali. Sai da minha frente, cambada. Porra, cacete. 2,500. Eu vou pegar. Cadê o aviãozinho? Avião. Blindagem. Rastreador. Inimigos deixam pegados ao caminhar. Demolidor. Letal. Extra. Mais segundos. Fantasma. Eu vou comprar uma aceleração também. Eu tenho que estudar um pouco mais depois ali o que, que tem nessas opções aqui ó de compra. Parar, estudar melhor, ver o que, que é e tudo. Não que isso vá me ajudar demais Porque falta aí habilidade, né? O cara tá aqui, não tá? Se ele tiver dado a volta, eu vou ficar muito puto, mano Campe é do caralho, tome Calma, sou eu. eu, sou do seu time Tá louco, bicho Olha o cara, mano Tá de olho ali, eu tô esquecendo do meu robozinho, mano, que eu comprei. A equipe HAL foi e não volta. Faltam 10 segundos. Ah, mano. Deu pra poder saber exatamente onde os caras estavam. É Olha só os viradinhos. Boa, garoto. Olha aí, ó. Ficamos 5, 4 ainda. O foda é que nós só temos o quê? Duas vidas, mano. Duas mortes já era. Simbora, simbora. Ó, os caras estão vindo por aqui, ó. Tá nervoso, filho? Nossa, boa. Já era. O cara é só paradinho lá esperando a pilantrinha. Assistindo a equipe dog. É isso aí, gente. Vamos lá, time. Pelo menos mata o resto aí. Tenta, né? a gente ficar bem na fita ou não. A foi É, pouco é, é isso trabalho. aí, mano. A equipe easy foi eliminada. Ficamos aí em sétimo lugar, mas é isso aí pessoal, eu queria só trazer esse gameplayzinho pra não deixar passar batido, do Alpha, do Call of Duty Vanguard, que vai sair aí muito em breve, o jogo parece que tá muito da hora, a campanha mesmo promete bastante, espero que vocês tenham curtido, deixa seu likezinho, se inscreve aí e não esqueçam de ativar o sininho para não perder notificação nos próximos vídeos pessoal, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se deu dou uma olhada esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais e fomos galera!